Você sabe o que é pejotização? Ela tem sido uma prática cada vez mais comum no mercado de trabalho, mas nem sempre é vantajosa. O trabalhador que se sujeita a esse tipo de serviço deve ficar atento aos direitos trabalhistas. A pejotização tem se tornado uma prática recorrente nas grandes empresas, onde o funcionário dá lugar ao prestador de serviço e a empresa obtém o trabalho do contratado sem vínculo empregatício. Esse fenômeno vem ganhando corpo dentro do, do nosso é, sistema de trabalho, principalmente nos grandes executivos que têm altos salários e que já de regra têm alguma liberdade de atuação na sua prestação de serviço. Abrir uma empresa é o primeiro passo para a terceirização da mão de obra. Só que nem sempre essa prática ocorre de forma legal. Foi o que aconteceu com o cliente deste advogado. Esse cliente nos procurou, é, houve um período em que ele prestou serviço com um empregado, depois passou a ser prestador de serviço, foi, teoricamente, tendo que abrir... Tendo que abrir uma pessoa jurídica para dar continuidade à prestação de serviço, como sendo uma regra né, imposta aí pela, pelo seu real empregador. E, na realidade, ele teve, eh, durante todo o curso desse contrato, como sendo assalariado, como sendo eh, subordinado, tendo que cumprir jornada de trabalho. Por isso, é preciso que o trabalhador fique atento às vantagens e desvantagens dessa prestação de serviço já que estará abrindo mão de seus direitos trabalhistas. As vantagens nesse caso seria com relação à ausência, desde que o, o prestador de serviço ele esteja ausente dos requisitos do artigo 3 o da CLT. Nesse aspecto, seria uma vantagem, obviamente, que ele não teria subordinação, não seria uma pessoa subordinada, não teria, vamos dizer assim, horário, jornada a cumprir, e prestaria o seu serviço da forma, da, da melhor maneira possível, como bem entendendo as maneiras e os aspectos dessa execução desse trabalho. As desvantagens, nesse caso, por exemplo, seria nessas condições, ele abrindo, tendo que abrir uma pessoa jurídica, para prestar o serviço, e o serviço reunir as condições do artigo 3º da CLT, traria certa desvantagem, obviamente. Porque, nesse caso, ele se enquadraria como um empregado, e não como um prestador de serviço, essa prática ela tem que ser real, ela não pode ser fraudulenta. Na verdade, a Justiça do Trabalho ela está aqui exatamente para ferir se realmente quem contratou com a empresa foi uma pessoa jurídica, com todas as suas características, com liberdade de contratação de terceiros, com liberdade de atuação, com padrão remuneratório diferenciado. Se não tiver essas características, a Justiça do Trabalho estará sempre aqui para desmascarar esse contrato, esse falso contrato de pessoa jurídica e transformá-lo num contrato de emprego para que o empregado não seja prejudicado e não sofra os efeitos de um contrato que não é verdadeiro.